Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola trazendo mais uma novidade do Cartola FC para essa temporada de 2021. Confirmado, o Cartola FC anunciou oficialmente que nós teremos sim a funcionalidade de banco de reservas a partir da temporada de 2021. E nesse vídeo aqui eu vou contar todos os detalhes que a gente descobriu e que a gente está descobrindo ainda referente ao banco de reservas. Essa funcionalidade tão polêmica dentro do jogo, né? que muita gente é a favor, muita gente é contra, mas que ela vai estar disponível em 2021 no Fantasy Game. E aí tem várias dúvidas surgindo aí na comunidade cartoleira, eu vou tentar responder o máximo possível... Dessas dúvidas a galera aqui nesse vídeo, tá? É, antes de tudo, eu vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui, ative o sininho Que toda a novidade que surgiu do Cartola FC 2021, a gente já tá fazendo um vídeo aqui com toda a análise Trazer tá, tá todas as informações referentes a, a, um, a, as várias mudanças que o Cartola vai ter a partir dessa temporada A primeira já confirmada é banco de reservas Tem mais umas três aí que eu tô sabendo, que já me informaram, que tá sendo discutido lá dentro Quando eu não posso falar, mas acredito que vai ser ser sim, anunciado nos próximos dias, tá? Então, primeiro de tudo, vamos falar aqui nesse vídeo focado em banco de reservas. Bem, eu vou abrir aqui a mensagem que eu recebi é, no meu e-mail. Lembrando sempre você que conhece o nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, comente aqui no, nos comentários se você é a favor ou contra o banco de reservas dentro do Cartola FC. Bem, eu recebi essa mensagem aqui. Eu sou cartão, eu tenho duas contas de Cartola FC. É, eu tenho uma conta que eu utilizo o Cartola Pro e a outra eu não utilizo o Cartola Pro. Os dois é, são para ligas clássicas. Então, o que acontece? Eu recebi essa mensagem aqui apenas... No e-mail que utiliza o cartola Pro. E aí eles falaram aqui uma carta, de, uma carta de agradecimento, né? Obrigado aí por mais uma temporada por ser Cartola Pro e tal. Eles falam aqui a quantidade de, de cartoleiros PROS que eles tiveram na, nessa última temporada, mais uma vez bateram um recorde, né? Quase que meio milhão de cartoleiros Pro é, em 2020. Falaram aqui conta a pandemia, agradecem por estar mais um ano junto com eles. E eles falam aqui um detalhe bem interessante. 2021 será um ano especial, uma das maiores novidades vai estar disponível para você, vem aí o tão sonhado banco de reservas, aguarde todas as informações que serão divulgadas em abril, para a próxima temporada também iniciaremos a renovação automática do Cartela Pro, a data foi alterada em função do calendário brasileiro. Né? a gente tá num futil... um calendário tá emendado junto com outro calendário então por isso é, afetou o início do campeonato brasileiro de 2021 ah, a renovação automática irá acontecer no dia 19 de abril ou seja aí dá quase que quase que um mês né a gente está gravando esse vídeo aqui no dia 13 de março um dia após o anúncio oficial né então aí quando será realizada a cobrança da sua assinatura para as próximas temporadas dentro do jogo outro detalhe aqui o valor para quem já foi cartoleiro Pro foi reajustado, agora ao invés de ser R$39,90 será 44,90, um acréscimo de cinco reais. isso mesmo, aumentou mais cinco reais é, no Cartola Pro. É, este novo valor valerá a partir da, da renovação automática da temporada, ou seja, nesse mesmo e-mail eles informaram para quem foi cartoleiro Pro, quem foi cartoleiro Pro em 2020 recebeu essa informação em primeira mão, Ninguém fora, quem não foi cartoleiro pró, não recebeu essa notícia. Então, o que eu entendo aqui? Que o banco de reservas, a princípio, vai estar liberado... A funcionalidade vai estar liberada, disponível, apenas para quem for cartoleiro PRO em 2021. Isso mesmo, acredito que seja isso, é, porque senão eles mandariam um e-mail para todo mundo. E eu verifiquei meu outro e-mail, que eu tenho a outra conta de Cartola FC, não tem nada lá, não tem nada, de nenhum e-mail de Cartola FC. Então, eu acredito que como eles mandaram essa notícia em primeira mão para quem já foi cartoleiro PRO, eu imagino que essa funcionalidade estará disponível exclusivamente para quem foi cartoleiro PRO na temporada passada de 2020. Então, aí, essa é a primeira informação. A segunda informação... É, o valor foi reajustado né? mais 5 reais aí. então 44,90 para você ter disponível diversos outros benefícios dentro do cartão FC, não vou entrar em detalhes aqui, você muda a cor de logo mais ligas, mais prêmios ah, vouches e por aí vai mas também a funcionalidade de banco de reservas, a princípio ao que tu não entende será é, exclusivo para quem é Cartola Pro e aí o valor foi reajustado, né? não são bobos vão vender esse pacote vão colocar esse adicional dentro do do pacote do Cartola Pro é mais uma maneira deles conseguirem ganhar dinheiro, eu não culpo eles, é faz parte do negócio. Quem tem um negócio, claramente, que você for dono de um negócio, claramente você vai querer colocar mais benefícios para quem está pagando. Então, eu acho que isso é um movimento normal do Cartola FC. É uma pena que não vai estar tá aberto para todo mundo, mas é, para quem for cartoleiro pro vai estar tá disponível. É, e aí isso impacta muita coisa, principalmente quem participa de ligas de tiro curto fora do ambiente do Cartola. né? Imagine só você vai estar tá disputando uma liga, é, tiro curto em algum site grande de liga, médio ou pequeno imagine só, você tem um time que é criado numa conta que não é pró, concorrendo com alguém que é cartoleiro pró e aí ele tem mais chance de pontuar e imitar na rodada porque ele vai ter o banco de reservas então, por exemplo, a gente ainda não sabe como que vai funcionar esse banco de reservas se, vai, se você vai colocar um reserva para cada posição, se você vai colocar ali, por exemplo, vai ter um espaço de cinco ou três posições, você seleciona quem você quiser, a gente não sabe, mas a, re a realidade é, quem tem quem tiver a, a funcionalidade de banco de reservas ativado, vai ter muito mais chances de poder pontuar mais na rodada de quem não tem o banco de reservas então por exemplo, se você tem um jogador que não está disponível, de última hora ele não joga na rodada, né? repito a gente não sabe como que vai funcionar o banco de reservas no Cartola, mas se em, coloca só, pensa só tem um cara, você tem um time que por exemplo você escala um jogador um exemplo, um Arrascaeta, em cima da hora ele sentiu, antes de começar o jogo ele sentiu já fechou o mercado Aí você que não é cartoleiro pro, você não vai conseguir substituir ele. Você vai ter um jogador a menos pra pontuar. Quem tiver o banco de reservas... A princípio, ao que tudo entende, vai conseguir substituir e aí vai ter mais chance de pontuar. Então, isso vai afetar aí, muito a questão é, das ligas de tiro curto. O cartão UFC não tem culpa nenhuma, ele não tem participação nenhuma na questão de liga de tiro curto. É algo criado fora do jogo dele, então ele não tem culpa nenhuma no cartório. Muita gente vai reclamar, mas fazer o que? O cartão FC ele deixa bem descrito é, no contrato. Você que já leu o contrato, não leu. Quando não leu o contrato, tá lá. Que ele não tem responsa responsa responsabilidade nenhuma em ligas criadas fora do ambiente do cartório FC. Então, quem joga liga de tiro curto vai ser sim impactado com isso. Questão de valorização... Para quem tem banco de reservas, a gente ainda não, não sabe. Todos os detalhes do banco de reservas no Cartola FC será anunciado apenas em abril, quando aí o Cartola FC deve iniciar é, as grandes novidades e mudanças do Fantasy Game serão uh, divulgadas oficialmente a partir de abril só, tá? Então aqui, gente, essa aqui é a carta que eles mandaram de agradecimento, falando aqui, já falando que a gente vai ter o banco de reservas eles não falam como que vai ser o banco de reservas, não explicam nada sobre o banco de reservas, só deixa claro que a funcionalidade vai estar tá disponível para quem é, é cartoleiro Pro, né? Então, é, se você já foi cartoleiro Pro na temporada passada, você vai ter um desconto, um desconto entre aspas, né? Um desconto com acréscimo, você vai pagar R$44,90. Agora, para você que não foi cartoleiro Pro na temporada passada, prepare o seu bolso. Que a tendência é que ele seja acima de R$55,00. A gente especula que seja esse valor. Falando nisso, a, a gente publicou lá no nosso perfil do Twitter. Para você que não segue nosso perfil do Twitter, tá o um link aqui na descrição do vídeo. A gente publicou lá um áudio que a gente fala aí um pouco do que esperar do Banco de Reservas no Cartola FC, né? É, não tem nenhuma novidade ainda, né? É, e a gente dá os nossos comentários aqui, o com que, que a gente espera é, do Banco de Reservas no Cartola FC. A gente fala, pô, pra gente que briga aí há mais de 4, 5 anos, que a gente quer essa funcionalidade dentro do jogo, é... A gente, é uma conquista pra gente, né? Porque, olha só, o calendário ele tá mais apertado, né? A gente vem de 16 meses seguidos de futebol. Aí, nesse ano de 2021 nós teremos uma Copa Sul-Americana com mais datas, mais jogos. A gente vai ter, a princípio, Olimpíadas, vamos ter Copa América, vamos ter eliminatórias, tem data FIFA, ou seja, muitas coisas que nós não tivemos na temporada passada nós teremos nessa. Fora isso, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil com mais jogos. Então, os times que que estão na Libertadores não entram mais nas oitavas de final, eles entram agora fases antes das oitavas de final da Copa do Brasil, então vejam só que está aumentando cada vez mais, a gente vai ter mais jogos. Os jogadores vão estar na parte física muito debilitada. Para quem acompanha os noticiários, aí, é, alguns times estão dando folgas para alguns jogadores. É uma folga muito pequena, de uma ou duas semanas. E eles entendem que o a parte física dos jogadores vai estar tá recuperada 40%. Não é o ideal, mas é o mínimo que eles conseguem fazer, o máximo, na verdade, que eles conseguem fazer dentro do prazo, o prazo que tem. Então, uma temporada muito apertada, muito espremida. Fora isso, nós temos os casos de Covid que surgem a todo instante, a todo momento. Não é algo que você consegue prever. Então, olha só quantos fatores negativos pesam contra a gente. Para quem joga o Rei do Pitaco, sabe que lá tem um Banco de Reservas. Ele funciona perfeitamente. Eu não conheço uma pessoa que fala mal dele. Agora, nos resta é esperar é, como será o Banco de Reservas do Cartão FC. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente fez um tweet aqui. Opa, cadê? A, a gente fez aqui, deixa eu mostrar para vocês, um Twitter aqui com áudio, né? Pera aí, não é esse aqui, é um outro áudio aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Que a gente faz uma análise aqui, né? O que, que a gente espera do banco de reservas? A primeira conquista foi essa de ter a funcionalidade é, no cartório FC, o banco de reservas no cartão FC. É, agora o segundo ponto de preocupação é Como será? Né, como que será essa funcionalidade? Então a gente faz vários comentários aqui né, nesse áudio, eu convido todos vocês a ouvirem, vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, a ouvirem que a gente levanta vários pontos sobre como vai funcionar, é, questão de valorização, questão de patrimônio, como que vai ser. Vou deixar o link aqui, peço para vocês ouvirem. E o Cartola FC, eles responderam numa boa, assim, numa boa a gente fica até feliz porque eles, a gente percebeu que eles estão de olho na repercussão que está tendo esse assunto. A né? gente postou no nosso Instagram também Eles visualizaram, comentaram Então isso é muito legal E eles colocaram aqui em breve todos os detalhes Isso me surpreendeu positivamente Porque a gente viu que na última temporada Eles pouco se relacionavam com os seus seguidores né? Eles deram uma afastada Então só do, do ponto de vista deles terem respondido aqui A gente fica muito feliz De ver que eles estão de olho né? Então convido todos vocês a ouvirem aqui o nosso áudio Eu não posso colocar aqui é, Porque eu acho que o YouTube pode até derrubar né Então acho que nem aparece aqui para vocês mas cliquem no link aqui na descrição do vídeo, a gente levanta vários pontos interessantes referentes ao banco de reservas. Então, gente, isso aqui é o nosso vídeo. A gente ainda não sabe como que funciona o banco de reservas no cartolo FC, para quem ainda vai estar disponível, mas a gente acredita que vai estar disponível apenas para quem é cartoleiro Pro, né? Como vai funcionar a regra da troca, a questão de patrimônio, vai ter um patrimônio para o time titular e um patrimônio para o time reserva? Como que vai ser? Como que vai funcionar a questão da troca dos jogadores? A gente ainda não sabe. Então eu quero saber de vocês, vocês são a favor ou contra a opção de bancos reservas no cartório FC? Lembrando sempre que a gente ainda não sabe como que vai funcionar perfeitamente essa funcionalidade, tá? Para você queira assistir no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para você ser sempre notificado sobre todas as novidades que surgirem no cartão FC e também no Rei do Pitaco. A gente fala muito sobre vários fantasy games, mas a princípio é mais focado nesses dois fantasy games que são os maiores, que tem mais repercussão. E se você quiser também vídeo de outros fantasy games, nós também tam podemos fazer, só você comentar aqui embaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Você é a favor ou contra o banco de reservas e também comente. Qual o banco de reservas aí que você imagina que seja o mais ideal? Um por posição? Ou então você seleciona jogadores livres ali? Comente como que seria o banco de reservas ideal para você, lembrando sempre que as grandes ligas do futebol mundial que possuem fantasy games também tem banco de reservas. Então você que é, é contra, fala que é mimimi Recomendo vocês aí a conhecer conhecerem o Fantasy Games da Premier League, do Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão, da Champions League, vários Fantasy Games do mundo afora que possuem banco de reservas e aí você vê, você joga, você vê que eles funcionam bem, Por que no, por que no Cartola você não pode ter, né, o Rei do Pitaco tem que funcionar bem, por que no Cartola não, né, então acho que esse conservadorismo que a gente tem referente ao Fantasy Games, acho que a gente tem que quebrar um pouco isso e olhar que o futebol mudou, Futebol, o cartão FC não é mais igual ao que era há 10, 15 anos atrás, como a gente jogava. né Ele mudou, ele evoluiu bastante. Mas o futebol também evoluiu. Temos VAR, mudança nas regras, mudança na quantidade de substituições por conta do calendário. Enfim, diversas, conto, diversas coisas. E aí não tem o um porquê não mudar é, essa questão do cartão FC de, por exemplo, colocar banco de reservas ou não. Beleza? Tamo junto, galera. Espero o comentário de vocês aqui no vídeo. Estou muito ansioso para poder ler, para a gente poder trocar uma ideia. E é isso aí, tamo junto, vamos ficar atentos às novidades que devem surgir nos próximos dias dentro do Cartão FC. Tamo junto, forte abraço e é nóis!